é diante da ciência avançada e de uma série de fatores era de se esperar pelo menos que se prolongasse a vida das pessoas acima dos 30 anos de idade para que todo ser não saia em busca de sua recuperação a qualquer preço a amostra vem mostrar a cura que está por perto e que existe uma planta para cada tipo de enfermidades só basta pesquisar e valorizar o que há por perto. Diz que a natureza é sábia. Ela é capaz de premiar com saúde todos aqueles que seguem uma conduta ditada por ela. Não há nada de sobrenatural nisso. Depende no que você quer acreditar. Assim como o resultado em você, nas operações matemáticas, as consequências de observar as leis naturais, serão sempre as mesmas, pois tanto a matemática, a biologia têm a mesma origem, mas isto não acontece. Por isso, a farmacopeia do cerrado é para interpretar os índices existentes da botânica nesta região de Goiânia, Goiás, e que sempre andou de mãos dadas com a medicina afirmando a teoria de Plínio, que para cada enfermidade existem uma planta específica. A farmacopeia do Cerrado vai levar ao seu conhecimento uma amostra de plantas, ervas, folhas, raízes, cascas, receitas populares e fórmulas desenvolvidas, tanto por profissionais da fitoterapia, que veio sob Pesquisas do homem do campo e médicos de todas especialidade. Um exemplo disso é o senhor Juraci, o Zé da Horta, a Dona Francisca e o Dr. Rudimar, que vem trazendo métodos usados do popular e acadêmico sobre enfermidades, sintomas, causas e aplicações. Fórmulas em que o homem do campo mostra experiências concebidas, como reconhecê-las? Onde achar ervas? E qual terreno é cultivado? Quais os princípios ativos? Sirva-se do Farmacopeia do Cerrado. Chamo Juracida Silva Carvalho. Eu nasci, eu nasci na Bahia, mas nós fui criada aqui na região de Corumbá de Goiás. Agora eu vim aqui para a Goiânia e mexo com venda de laranja, abacaxi, melancia laranja lima, manga. Meu nome é Rudimab Mendes Moscarelli. Eu sou homeopata clássico, fitoterapeuta e técnico em acupuntura. Eu hoje trabalho no Centro de Medicina Especializada de Goianápolis, onde eu faço acupuntura. Eu sou a Francisca e eu que manipulo esse remédio. Essa composição foi composta, foi por mim, pelo conhecimento que tenho dos valores dessas plantas. Desafio. Eu desafio o doente a vir aqui e não comprar primeiro. Vir tomar o chá que está naquela garrafa que é feita desta forma. Ele pode estar sofrendo a dor que for, gastrite, úlcera. Eu vou pegar, dar uma xícara a ele. Vou pegar a garrafa agitar ela para misturar as plantas sobre o líquido e vou colocar na xícara e oferecer a ele. Este é o chá. do Horto de Plantas Medicinais, uma unidade da Sociedade Cidadão 2000, é, que é situada em Goiânia, Estado de Goiás. Eu, meu nome é Jadir, eu trabalho aqui no Horto como educador social. E tem alguns conhecimentos de plantas medicinais. O pessoal chega aí para cura, chega aí para a cura. Quem conhece o Zé da Horta aí? É, o, o Zé Paulado, o Zé do Barro, o Zé da Casca, o Zé da Folha, o Zé de Cipó, o Zé do Mato. É, todo mundo conhece, sabe da pessoa aqui em me casa. Meu nome é Leila, eu sou farmacêutica aqui do Hospital de Medicina Alternativa. Sou responsável pela divisão de farmácia do Hospital de Medicina Alternativa. A divisão de farmácia, ela atende as pressões médicas da, da unidade, né? E essas pressões podem ser homeopatia ou fitoterapia. As criação davam uma doença antigamente que eles falavam, chamava colher de pau, se falava essa doença que tinha no gado. Dava uma ferida debaixo do pé da língua, entendeu? Dava uma ferida, aí a gente curava, se não, curasse, se não, se não pegasse. Aquela língua, derrubar essa reis, a gente pega a língua, puxa a língua para fora e queima a ferida com ferro quente. E depois a gente pegava desse tucaneiro, pegava o sete casaco, que era um do campo, a quina, e torrava tudo e botava no sal, dava pra criação, a criação sarava e ficava uma beleza. Naquele tempo não, não deixava a criação morrer, porque a, a, essa doença que chamava colher de pau que se falava, era mais. Mas difícil de que essa, essa de hoje, que é a, a fetosa. Pegando a casca dele, e seca, torra e depois que torra a casca dele, dá, põe no sal e dá o gado para comer, que cura a fetosa. Esse aqui é o imbé. Tirando essa banana aqui ó do imbé, ó, e pondo no álcool, serve para tirar dor no corpo, reumatismo é. E esse aqui é o São João do Campo Esse aqui é para Problema de útero Para mulher Isso É bom para mulher tomar ele a raiz, É só pegar a raiz dele E cozinhar E beber É para curar uh, problema de útero Esse aqui é o picão Esse aqui serve para chagra Cura chagra só pegar ele e macetar assim ó, e Tirar o sumo Tomando o sumo dele, cura a chagra. Isso aqui serve para curar a dor em... qualquer dor que a pessoa estiver sentindo, é só amassar ele, beber o sumo cura. Isso aqui é a marva branca. Essa aqui, tirando o sumo dela, massa, tira o sumo e toma, cura qualquer infecção por dentro do corpo e é do... depurativo do sangue. Essa aqui é a piteira. Essa aqui é só amassar ela, serve para matar sarna de animal. Esse aqui é o carrapicho de burro. Isso aqui serve para tirar pedra no rim, pobre intestinal, bexiga. E ele só dá em porta de fazenda, beira de meu fio e dá assim dá na beira de corgo. Esse é o, o carrapicho de burro. O que tem acontecido ultimamente aqui no Brasil é que a maioria da, das nossas plantas, da nossa biodiversidade, está sendo pirateada e patenteada por laboratórios estrangeiros, como foi o caso do filantos Niruri, que vulgarmente se conhece ele como, como quebra-pedra, que foi comprovado cientificamente a sua eficácia no tratamento da hepatite. Então, nós temos uma variedade enorme de de, de, de plantas no nosso cerrado na Amazônia, mas principalmente aqui no nosso cerrado, nós temos plantas que você pode tratar vários tipos de hepatologia com maestria. Então, o apelo é o seguinte, vamos investir nas pesquisas, vamos preservar as nossas matas, porque a falta de conhecimento da ação dessas matas, dessas ervas, essas raízes, nos levam a, simplesmente, a destruí-las e transformá-las em pastagens. Ao passo que, hoje em dia, para, para que tenhamos uma ideia, tá, a Alemanha tem um faturamento enorme na produção de fitoterápicos. E por que nós não, aqui no Brasil, com a maior biodiversidade do planeta, não desenvolvemos isso? Então, para que as autoridades governamentais responsáveis por essas pesquisas, as universidades públicas e privadas que tomem em conta essa grande necessidade e vamos abrir esses flancos, é, usar o conhecimento dos raizeiros, desses mateiros que tenham um conhecimento popular e que realmente existe, não uma comprovação científica, mas sim uma comprovação, é, é, curas, por que não assim dizer de uma série de patologias, tá? Sendo que hoje em dia uma uma grande gama de, de produtos farmacêuticos, os princípios os princípios ativos são tirados das nossas ervas, das nossas plantas, das nossas árvores. Então vamos ajudar a preservar isso, tá? Não somente porque é um é um efeito de Greenpeace e de outras, em, ou Wf não, é para nós, seres humanos, a natureza está aqui a nosso favor. Só basta estudá-la. Mas, contudo, necessitamos nós, brasileiros, investirmos nessa empleitada. É do osso, porque tem a, a, a, a, a, a traçagem e tem a Eva Santa Maria. E, Você e quer ela... só passar e... Isso é fabricação é, é de vocês, né? Assim, é nossa é assim, né? mesmo. Nós não trabalhamos Ai, com fabricação gente. de ninguém. A gente tem consciência do que a gente faz. Essa é a assim. E ela é muito boa para dores, para ferimentos, para queimaduras, dores reumáticos. Essa planta aqui, isso aqui é a guiné. Muita gente fala que a utilidade dela é só para maloiado esse tipo de coisa. E ela tem grande utilidade, que ela é boa para ela é depurativo e ela é boa para reumatismo. Eu já fiquei curada uma vez de problema de malária, porque ela é uma planta que ela expulsa o mal. Eu não sei o porquê, que é um os desígnos de Deus, as, a natureza ela tem seus, seus grandes segredos que o homem não consegue descobrir. Então, as pessoas gostavam muito de usar antigamente essa planta para benzer. Esse é o afavacão. Ele é calmante. Ele é bom para antigripal. Ele é um, uma erva que retira... As friagens que dá no, no, no corpo é por, e é calmante. É por isso que ele é muito bom para gripe. Para gripe, para nervo e para muitos outros. Essa é alfavaquinha. Essa é mais medicinal do que aquele lá. Esse aqui no xarope é muito boa. Eu colho a flor do sabugueiro, a erva maria alfavaca, favaquinha, a trançagem ervas. Então, a gente prepara o xarope e é juntando um... todas essas ervas, a gente prepara o xarope e deixa aqui um, um xarope muito bom, antigripal. É expectorante e purifica os pulmões. As patologias mais pesquisadas, em termos de ação de fitoterápicos, nós temos a, a, dia, a diabetes. Né? Aqui nós temos uma planta, chama-se pata de vaca. Vocês podem observar bem que ela parece realmente uma unha da vaca. Né? Só que essa aqui é campestre, ela dá no campo. Nós temos um, mais dois tipos que, que, que dão em árvores grandes dentro da cidade, que é a, a pata de vaca, da da folha branca e da vermelha ou rosada, né? Mas as indicadas são essas duas, a campestre e a da folha branca, tá? Ela tem ela é tão pesquisada. O nome científico dela é Bauhinia forficata, tá? Ela é um hipoglicemiante, tá, de primeira grandeza, principalmente para insulinos não não dependentes. Tem alguns conhecimentos de plantas medicinais. E se alguém quiser vir me encontrar aqui para para para poder é, para que eu possa passar alguma receita ou algum tipo de plantar ou de, de forma de usar um chazinho para despeitorante, um chazinho para criança, né? Eu uso ele muito também, assim junto com hortelã, alfavaca, funcho, manjericão roxo, para mim poder fazer um xarope, né? Uso ele as uma simples qualidade de planta para fazer um xarope para combater a gripe. E ela é uma planta musada também, que é para ela ter. Ela tem que ser um lugar bem fresco, um lugar muito... uma terra muito forte, uma terra muito cultivada, um, muito bem é preparada para poder ele ficar com essa beleza que está esse poejo. Pegar galha de pau, folha, você vai colocando ao lado dela aqui, ela vai crescendo. Não se nem você jogar a terra, ela vai crescendo.